Olá, o Brasil é um dos países com maior número de objetos voadores não identificados, conhecido popularmente como OVNI. Entre tantas histórias, um aconteceu próximo aqui, em Piabetá. Eu sou Josumar Luiz e você é sempre bem-vindo no canal Coisas que eu te Conto. Então se liga nesse vídeo. Muitos historiadores e religiosos Acredita que possa ser um sinal das escrituras. Com o passar do tempo, vimos que tem acontecido coisas paranormais como imagens e objetos no céu. Será que isso pode ser um aviso? O que vocês acham? Isso? E falaram também, pessoal, que as forças armadas estavam lá no local, não tava deixando ninguém tirar foto, Mano e eles estavam lindo, preservando então, o lugar também, né, sei lá assim, é... mantendo em sigilo, né, só que a gente pode estar tá também enganado, né, estavam é, falando aí desses satélites, né? Que era de internet, de alta velocidade, alguma coisa assim também que estavam falando desses satélites aí, né? Que estava aparecendo no céu. E pode ser também um desses satélites que caiu também. E eles estão, né? Preservando ali o local, tal. Mas isso daí também já é uma outra história, né? Tipo assim, a gente não sabe. Tá estranho. Vamos esperar um pouquinho aí para gente ficar mais por dentro do que está acontecendo mesmo. Aí, Rony, de novo, Rony. Agora acho que eu peguei, mano. Então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês acham que pode ter alguma conspiração por detrás? Então já vai deixando o um like de vocês, para vocês ajudar o canal né? ser divulgado. Ative o sininho para receber os próximos vídeos. E aqui eu vou atualizar... Caso surgir alguma coisa diferente, compartilhe com o amigo de vocês também, para a gente ficar ciente do que está acontecendo. Então, até a próxima.